Como é o curso? Assim como os demais cursos da nossa faculdade, o curso de Sistemas para a Internet tem duração de três anos, com aulas no período matutino, no horário das 7h40, nos dois primeiros anos do curso, e no período noturno, com horário de início das aulas às 19h, no último ano. São 40 vagas com processo seletivo semestral. O que faz o tecnólogo ou a tecnóloga em Sistemas para a Internet? O tecnólogo ou a tecnóloga em SI desenvolve programas, interfaces e aplicativos para o comércio e marketing eletrônicos, além de sítios e portais para a Internet e Intranet, assim como o gerenciamento de projetos de sistemas, inclusive com acesso a banco de dados, projetos de aplicações para web e mídias para sítios da internet, atuando com tecnologias emergentes como computação móvel, rede sem fio e sistemas distribuídos. Onde o tecnólogo ou a tecnóloga em sistemas para internet pode trabalhar? As oportunidades profissionais incluem empresas de assessoria e consultoria tecnológica e de desenvolvimento de sistemas, indústria, comércio, prestação de serviços, instituições financeiras, órgãos públicos e em empreendedorismo em informática. Caso você ainda esteja em dúvida, assista aos vídeos dos nossos outros cursos,